Sejam bem-vindos. Eu sou Venise Batista, diretora do Planetário da URGS. Queremos convidá-lo para participar das nossas atividades, conhecer as nossas ações e, quem sabe, vir atuar conosco. Este é o Planetário Professor José Batista Pereira, o Planetário da URGS. Você já visitou esse lugar incrível? Olhe no mapa: Avenida Ipiranga 2000, Campus Saúde. O prédio sugere, em seu formato, uma nave espacial pousada no solo. Tem um relógio de sol e a rosa dos ventos em seus jardins. Árvores que oferecem muitas sombras para quem quer bater um papo entre os horários de aula, estudar ou simplesmente descansar. O que é um planetário? É o nome do local que simula o céu, sobretudo o noturno de acordo com as datas e o local de observação, reproduzindo o movimento dos astros. A cúpula de apresentações de nosso planetário possui 12,5 metros de diâmetro, onde o Space Master projeta os planetas e 8 mil estrelas, mostrando o céu de qualquer parte do mundo, tanto do passado como do futuro. Esta experiência é única, uma sensação de viajar pelo espaço. A cada ano, recebemos um público aproximado de 35 mil pessoas, entre turmas de escolas, grupos diversos, como escoteiros, turistas, acadêmicos e o público em geral. Este é um espaço onde a divulgação científica acontece, com ênfase na área da astronomia e temas afins. O foco está em construir uma teia do conhecimento didático-cultural para a sociedade visando a educação não formal e interdisciplinar. Aqui, você vai encontrar programas de astronomia na Cúpula do Planetário e no Planetário Digital. Vai fazer observações do céu com o Projeto Selene. Poderá participar das oficinas e cursos presenciais e EAD sobre astronomia e áreas afins. Você encontrará ainda Astronomia, Cultura e a Arte através de exposições, palestras e atividades diversas que propõem a difusão da ciência em interface com interações culturais. Nos espaços do Planetário, incentivamos o gosto pela ciência através da contação de histórias com o Rimas Universais e o Astros também em rodas de conversas, com uma fala dinâmica e de jovem para jovem que acontece com o Conversas Astronômicas. A equipe produz materiais didáticos e informativos em linguagem acessível, dando ênfase à comunicação aumentada e alternativa, feito em produtos universais de aprendizagem. Nossa equipe de servidores e nossos bolsistas, os parceiros das unidades como o Instituto de Física, Observatório, Astronômico e os estagiários de diversas disciplinas dão vida a cada projeto. Olá, meu nome é Yasmin, eu sou aluna de Física e Licenciatura e faço parte da Bolsa de Extensão do Planetário da URCS como apoio pedagógico e eu convido vocês a participarem também da extensão. Olá, eu sou a Brenda, estudante de artes visuais e bolsista no Planetário. Eu sou o José, estudante do curso de jornalismo e também bolsista de extensão no Planetário. Olá, eu sou o Jonathan e aqui no Planetário eu faço observações com telescópios. Venha para extensão! Oi, meu nome é Cassiana, eu curso ciências biológicas na URGS e sou bolsista no Planetário. Oi, eu sou a Débora, faço física e licenciatura e faço parte da equipe pedagógica Conversas Astronômicas. Vem para extensão! Meu nome é Matheus, eu sou técnico em eletrônica no Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou a Apoliane, sou técnica em assuntos educacionais no Planetário. O Planetário tem como uma de suas características a interdisciplinaridade dos seus projetos. Desta forma, alunos e alunas de todos os cursos da URGS podem encontrar no Planetário um espaço de múltiplas possibilidades de criar e de vivenciar experiências que relacionam ciência, cultura e arte. Vem para a extensão! Fazemos a extensão aqui a partir da popularização da ciência, sempre com respeito às diversidades e pensando em dois eixos, os saberes acadêmicos e os saberes populares. Neste período de isolamento, Todos esses projetos estão sendo oferecidos nas redes Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Neste momento estamos trabalhando com a primeira sessão digital sobre o Sistema Solar, para que o público possa assistir em casa. E quando voltarmos a podermos nos encontrar, queremos ter ações de espaços abertos e colaborativos. Para isso, estamos programando eventos muito legais. Gostou? Acompanhe nas nossas redes digitais as informações sobre nossas atividades. Vem para a extensão com a gente.